Fala, galera! Professor Marcos Enes, o Monstro da Química, Química do Monstro, mais uma vez na área, para mais uma Dica Enem, aqui no Bio Explica. Se liga só, na dica de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre camada de valência e subnível mais energético. De quebra, ainda vou falar de elétron diferenciador Vamos nessa? Se liga só, pessoal, camada de valência vai ser a camada eletrônica mais afastada em relação ao núcleo do átomo. Tudo bem? Então, camada de valência é sempre a última camada em relação ao núcleo atômico. Beleza? Show! E o subnível mais energético é o subnível que vai ser o último termo da distribuição eletrônica. Show de bola? Então, camada de valência eu vou representar por um CV e subnível mais energético, SME. Só para a gente não ficar escrevendo isso toda hora. Beleza, então faz a distribuição desse cátion aqui comigo. São 19 elétrons a carga, eu vou tirar o elétron correspondente a essa carga depois. Como é que fica a distribuição? Fica assim, ó, em ordem crescente de energia dos subníveis. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P... 6, 4, S, 1 Vê se não deu 19 elétrons aqui ó. 10, 11, 12 Com 6, 18 E mais um 19 elétrons Só que a carga dele é positiva De onde eu vou tirar esse elétron que ele perdeu? Eu vou tirar da camada de valência É a primeira? Não É a segunda? Também não É a terceira? Não uhum. Qual é a camada de valência? A quarta Então esse subnível S da quarta camada Vai embora Então minha distribuição eletrônica para o K É essa e aí, nunca mais, qual vai ser minha camada de valência? A camada de valência vai ser a terceira camada. A quarta foi embora. Agora, a terceira camada é a camada mais externa. Então, a terceira camada que tem subnível S e subnível P. Essa vai ser a nossa camada de valência. E o subnível mais energético? O subnível mais energético é esse aqui, ó. o P da terceira camada. Aí você representa assim, ó. 3P com seis elétrons e qual é o elétron diferenciador é o último desses seis elétrons que é distribuído no subnível P tranquilo de boa né maravilha agora ferro 3 qual vai ser a distribuição eletrônica do ferro 3 cuidado ela era nem sempre a camada de valência vai conter o subnível mais energético Pode ser que a gente tenha um conflito. Faz o seguinte, faz comigo primeiro o ferro, depois a gente passa para o ferro 3, partiu? Vamos lá. Então, no ferro, o número atômico dele é 26, correto? Só você não um confere lá na tabela periódica. Número atômico 26, 26 elétrons e 26 prótons. Então, a distribuição eletrônica dele fica assim: ó. eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s2, 3D, 6. Opa! Quantos elétrons são? 10, 20 e 6. Cuidado! Muito cuidado agora! Pessoal, vou fazer a distribuição eletrônica em camadas aqui embaixo. Eu teria na camada K, na primeira camada, quantos elétrons? 2. Na camada L, 8. Na camada M eu tenho esses 6 do subnível P, os dois do subnível S e os 6. Do subnível D. Então, eu tenho 12, 13, 14 elétrons no subnível D da terceira camada, no subnível P da terceira camada e no subnível S da terceira camada. Total da terceira camada, 14 elétrons. Na quarta e última camada, na camada N, eu tenho apenas 2 elétrons. Perfeito? Então, qual vai ser a camada de valência? Ah, é... Não! Esse é o último termo da distribuição. A camada de valência, monstro, é essa aqui, ó. A quarta camada. É. Então, para o ferro neutro sem perder elétrons, camada de valência. Quarta camada, tá aqui, ó. A camada de valência. vê, N é igual a 2, camada de valência. Quarta camada com dois elétrons. Show de bola? E qual é o subnível mais energético? É esse aqui, ó. s m f Subnível de maior energia, o subnível D da terceira camada. Tranquilo? Beleza? Tira seu print rapidão, ó. Printou? Maravilha. Agora, vou atribuir a carga a esse cátion. Vou colocar a carga 3+, beleza? Se a carga é 3+, o que, que isso significa? Ele perde... 3 elétrons para se transformar num cátion trivalente. Ah, eu vou tirar os três elétrons do D. Não, cara. Primeiro você vai tirar dois elétrons do subnível S da quarta camada. Então, esse subnível aqui, ó, o S na camada 4, já vai embora. Só que eu não quero perder dois elétrons somente. Eu quero perder três elétrons. Falta tirar mais um. De onde eu vou tirar? Agora sim, do subnível D. Então a distribuição eletrônica dele de D6 vai para D5. Agora vai calhar de é, combinar aqui a camada de valência com o subnível mais energético. Vou escrever esse 3D5 um pouquinho mais para a esquerda. Vamos lá. 3D5 aqui. 3D com 5 elétrons agora. Qual é a camada de valência? Gente, a camada N não foi embora? A quarta camada não saiu fora? Então eu venho aqui, ó. tchau para a quarta camada. Eu só tenho elétrons até a terceira. Então... Tirei também um elétron da terceira camada. M não é mais igual a 14, é igual a 13. É 13 mesmo. Beleza. Então são 13 elétrons aqui na terceira camada. Conta comigo. Ó. 6 e 5 são 11. Mais 2 é 13. É 13. Beleza. Então 13 elétrons na última camada do ferro. Marcão, mostram qual é a camada de valência. Essa daqui, ó, camada de valência, é a terceira camada, a camada M. CV. que tem subnível S, que tem subnível P, que tem subnível D, camada de valência. Qual é o subnível mais energético? É o subnível D da terceira camada. Foi ou não foi, monstro? Show de bola, tira seu print. Fechou? Essa e muito mais outras dicas lá no meu canal, no Química do Monstro. Me segue lá, chega lá tem muito mais conteúdo de onde esse veio. A gente está junto. Família Bill Explica, um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bill Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.